Como é que é pessoal, eu sou bem-vindos a mais um episódio desta vez no terceiro, não, quarto, Quarta, uh, quarto capítulo aqui, quatro atos, aqui do nosso, do nosso joguinho, Layers of Fears 2. Uh, e yeah, aí deve ser mesmo o quarto, eu ainda não tinha reparado isto no último, mas aqui, quer dizer, é o quarto já, não. Uh, aparentemente só nos falta mesmo aqui uma camada para preencher o último episódio. Não sei, agora deve ter que sair, né? Digo eu, deve ter que sair. Um, Estes episódios este têm sido mais calminho. Quer dizer, este episódio foi o último, o último foi mais história do que o segundo. O segundo foi o mais estúpido, o que assustou mais, né? Uh, os outros têm tido mais história sobre aqui os irmãos, sobre a família. E vamos ver o que é que nos está reservado agora para espero eu, ou acho eu que seja o final. Pelo menos falta-nos ali. A última bobina, vamos ver o que é que nos reserva este, este episódio. E pessoal, vocês estão a gostar aí da série, continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever ao canal caso ainda não tenham feito. Ajuda-me aqui imenso a motivar. E what the hell. Uh, e pronto, é isso. É isso. Eu espero que gostem. E vamos lá a isto. Já temos aqui um note. We are so close, we can fill it. There can be no doubt, no hesitations, only will unbreakable, this is what we have, this is what we are, in the end, ok, vamos ver se, se será, ah ok, se será realmente o fim, nós temos tido, olá, bem, uh, temos conseguido mais ou menos fazer isto, rápido, digo eu, não tem sido assim, muito morado, mais ou menos hora cada, cada parte. All crews, attention! Stowways on board! O que é que é on board? Two of them, most likely, shield Ah, ok, deve ser tipo... Frustairs, ou uma I merda assim. Set the lower deck, need the cargo column. Ah, To be a look for a bowling roll. Espera aí, nós estamos a fazer um papel, será o papel de quem Pai! Será do pai? E agora temos que encontrar a, as crianças? Não é mais o quadro? Você não é então, um quadro? Nice! Então, não E passou um por, ah, ah, é por mim? Tá bem. Para mim? É esse estresse! mim? Dei do que? Vocês? Lily! Captain, I found it. <laughs> But eu encontrei. É Mas the hideout. I'll keep searching on my own. Tem alguma coisa não? No, não, US Marshals. Está ali. Okay. Posso ver mais? Não. ah Não quer saber! Não queres? Go on. Be there for her. like she was for you. What? Mas eu sou um Vamos amassar. Honey, I'm home! Esta porcaria, pá. Oi, mais um feixinho? Oi. eu nada. eu nada. Be there for her. Ah? O que é que eu veria? passa com ela e ela quem é? Quem é? Será é que eu sou o homem? Estou a fazer o papel do pai. Oh! Estou a fazer o, o papel do pai. Que? O que? Um bocadinho, um bocadinho estranho, né? What the hell? Mas isto muda quando eu subo para aqui muda. Tipo. Estou de descer. Arraio. Ok. Como é que eu entro para ali agora. abri a porta e agora É meu isto é muito estranho uh, deixa eu pensar como é que eu faço isto Olha, quando eu sou para aqui é que está a cabeça merda toda não né? Precisava de virar isto outra vez. Pois, que era para poder entrar ali. Como é que eu faço isto? What the hell? agora é a se virem? Mais? Não. eu Portanto, o truque está aqui. Agora como? vem é. para aqui, não? Estou lá dentro já, não? Ah, aposto. É, não estou nada. Estava a vir para ali, meu Caralho! não nada aqui para trás Já vimos Queiro o rádio É pá, está muito estranho agora como é que eu Passo ali aquela parte Que não dá, né? aí Tem que ir para a porta Deixa a paquinha essa a bordinha eu tenho que ir arrastar tem alguma coisa não? É. Olha aí meu Perca a personagem, encontre-se a si mesmo. Enquanto a personagem perca-se a si mesmo. Some parts are not to be played. Some parts. Olá, olá, ao piano? Não. Agora outra coisinha daquelas. Uuuuuh oh. a nada Ok Ai! Eu caí à minha frente Não quer saber Ah, oh, o que é isto? O canejo. Estão todos a ressuscitar agora os bonecos? Que querias? Tem que seguir as maçãs, não é? Ai, ah, não uma porta! Fez mal para mim! Ui! lá tem aqui né é uh! tudo vermelho mano. Onde é que estamos agora És um bicho um grixe, meu. There que não Wow, wow. Shira. Ah. You're all right. Fuck you. I'm ah. not, not upset. Nothing really happened. You just need to be more careful. No! <laughs> Efeito cara partista de televisão Estúpida de merda É isso de sangue Me ajuda oh, Ok Ai, vida Cuida não tens nada. Ah, bom truque. Caraças, pá. always the one. Why weren't you there? Não sei, Why didn't you protect me? Why did you let this monster? Uhum. Mais peras para partir não? Vais ir para aí agora? Desmira embora não. Qual oh, monstro? Tá Fechada. Aqui mais peras não. Mais pílulas, mas não dá para destruir alguma coisa agora nas gavetas. Ahá, Found you! Não consigo destruir. Useless! Wordless! Eu adoro você! Outro! Ahá, não quer saber? Dois corpos! Vai é fazer irmãos de matar? Ai! Ai! Ai. Eu passando da ah, é o que Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! morte Ai! Ai! isso que o eu Ai! Ai! Okay. Gosta. Ok. Mas nem partirem partir em lâmpadas, espera. Espera. Parkton gira todo branquinho. Oi, quadro. Look at her. Oh. She's got her whole life ahead of her. vocês estão a ver, é? Né? Mais um. Dois. Ok. O que estou fazer aqui? Oi, ele é mal. Why did you let this monster? Oi. Uh, you're weak. You're worthless. Okay. Uh, you're nothing. Eu não percebi. Nossa, eu Você, isto é tipo a filha ou é a mulher do gajo? Uma chave. Ok. Agora aqui lá de mostrar uma portazinha, né? Deixa ver. ver aí alguns. Estranho, okay, preciso de outra chave. Ui, tem aqui umas escadas. Ok, não. <SILENCIO> Quanta. Vamos aí, vai. Ah! Hum. Ah, que o pai matou a mãe. Não, mas ela é aqui alguma uma pessoa qualquer que fala sobre porque é que o deixaste-me fazer, ou porque é que o deixaste fazer isto, porque é que deixaste de fazer aquilo. We were meant to live forever. Ok. And I will. Ui! Morte! Alguém, alguém matou! Alguém matou que eu vi! I will be forever! outra! E agora? I will be. Mais uma, meu! I will. Caralho! que? Eu não fiz nada Ahá! Contraí accept what was lost <sighs> to accept the pain and feed your own fire Your own fire. Okay Lily, please come back. I need you. Hello. My, my name is James. What's yours? of what? this sad time, we must obey. Speak what we feel. Oh, Fani, nem me eu, eu tenho eu que está em pé agora. não, não dá para abrir a porta. Tá a ver. Hey, you kind of the uh. i was drowning in a sea of thirst i was feasting no, no, no. but never full. Thing? you my teeth are stay used. Hey. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I I didn't mean to. She told me to go back. No, Stop it. It's not true. Aí olha lá Ahm... Um, Estamos coisa ali. É isso Tá certo não para oh. que, é que tem stripped of all my riches I sailed the sea of nothingness Não quero, ok, tenho que subir mesmo por aqui Ai vida, vida Não tem nada Não tem nada E lá atrás outra vez Coisa não pandinha ah, mas cadas estou de ser para a selva. Olá, entra aí debaixo. Fui. Ah, fui. Pois, Perfeção. Agora eu vivo para Ai, está vivo! Ok. Não há nada. Só. Para cima, outra vez. Não. Abriu aquela porta. Ui, mas tem ali uma. Não. É melhor para cima, então. Não há nada para tirar aqui? Não. Não. Uh. É que eu tenho que ir agora, não é? para trás? O que que tens aí? Não para trás? Não, nunca tive. Bora, ah. ratinho! Oi! Mas ratos logo eu pensei que é para... Para seguir-me. Put them to some use. Sim, sim. Agora você tem um caminho para baixo ou não? Aqui. Já tive, né? Para pôr a cabeça aí, coisa e tal. E fazer barulho para ali, ui, uma para abrir. E casa de banho, olá. Ah, tudo grita aqui, meu. Wallowing. In a sea of shame. I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Nada aqui, meu. Nada. Ui, peraí, peraí. Ah não, brilho só. Abra a porta. Ah. Ah, eu, eu faz barulho quando eu vou para aqui. Eu não consigo fazer que nada, meu. O que me dar era para subir esta merda. Não ia para ali fazer o que? Não, ali nada? Oh, peraí, isso não estava aqui. É, é Sim, eu viver, -me caminho, o me the way. I'll do Eu o Lead us, o oh captain. We will follow you across the seven seas. Ok. O Ah! Uh. Pseguiu ratinho, não é só para seguir o ratinho. Lead us, o capta. We will follow you across the seven seas. A Soul its debt. O é que eu vou seguir o ratinho se está aqueles monstros a Ai... vamos lá vamos lá Lead us o oh, captain We will follow you across the seven seas The <laughs> soul it pays its debt. Outro, sou ok. Trazer vai, trazer vai. Ui, tá ali, tá ali, tá ali. Não vale, não vale. Calma, bora, bora, bora, bora. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Não vai, não vai. Bora, bora, bora, bora. Tali, tali, tali, tali. bora. Uh, chegamos ao barco. A porta... Ui! Ui! Ui! Ui! ui. Pingamos, pingamos, pingamos, pingamos. Okay. Vamos o quarto, né? Ok... Garretinha! She lied to me. Quem é que mentiu? She lied to me. Hey. Oi? She lied to me. She lied to me. Tá, alguma coisa mesmo muito creepy está-se a passar aqui. Ei, espera para mim, meu. Mas deixa a porta aberta. Ah? Abre os olhos. Está ah? ah? ali ela cantar outra vez. Deixa a porta assim, meu. O hum. que something bad algo What acontece? O que find eu não a minha voz. a got it E para dentro Sem me ver no. Strategy of the Meat Propulsions. What? But... Estamos mesmo debaixo d'água. De Será que foi o último ato? Por isso é que íamos parar debaixo d'água? De ok. Olha, já temos cabeça. Um bocado não tínhamos. Forever. An endless sea, stretching into eternity. Restless, roaring, terrifying. For years he has learned to hide. a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go, too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. You're you're he... You're Stairs back. Há ah, mais um ato, meu. Ato 5. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui e <risos> fizemos mais um ato. Ainda temos o ato 5 para fazer. Aparentemente, né? Mas estamos debaixo de água, hein, meu. Ficámos debaixo d'água desta vez. <risos> forever, I'm fuck I am. <risos> ok. Ficámos debaixo d'água, vamos ver o que é que acontece agora no AD5. O último, não sei, quem sabe. Vamos ver, vamos ver, esperemos que sim. Uh, a história parece estar já no final, já temos o nosso boneco completo. Uh, e pronto, vamos ver. Eu agradeço a vossa presença e, quanto a vocês, vejo vos no próximo vídeo. Tchau, tchau.